Eu sempre preferi mago de controle, eu jogava com outras coisas quando eu comecei. Olha, eu sempre gostei de Veigar. Se a gente for ver aqui, o primeiro, uma das primeiras coisas que eu comprei foi skin de Veigar. Tem é, que ver o histórico das skins. Olha meu jogar azul. Eu amo meu jogar azul, cara. Olha aí, foi a primeira skin que eu comprei na vida. Cadê o Veigar, mago branco? Ah, tá aqui. Adquirido em. 10 de fevereiro de 2011 O Veigar nessa época era, era interessante Ele era forte, mas ele era diferente A caixa dele era instantânea, isso era muito roubado, óbvio Mas a a passiva dele era estranha A passiva do Veigar, ela tirava AP de quem tava perto dele Então dá pra imaginar que não era uma passiva muito útil, né? O Q dele era target também, mas era, era pior, eu acho Tinha menos range, mas era target, mas tinha menos range Não é difícil acertar o Q do Veigar E a ult dele tava dando baseado no, no AP do inimigo A ult do Veigar escalava com o AP dele e com o AP do inimigo Era muito louco mas ah, será que eu posso ter um jogo fe... tranquilo agora? Será que vai ser tranquilo? Sabe qual é o problema? É que eu não vou jogar de Veigar agora. E aí vai ter uma Tristana lá e eu vou ficar triste. Veigar é tão bom quanto a Tristana. Eu não peguei a época que o ult do TF era o E dele. Isso foi no beta. Eu comecei a jogar em março de 2010, já não era beta mais. Famoso de em três tiros. E daí? E daí? Que eu tenho três tiros. Ah, palhaçada. Vem agora? Não. Ah, eu um, tenho olha isso. Olha isso, em mim Olha ah, isso, olha Não Olha bem, olha isso. Olha Uh, nice. <risos> Tudo isso porque eles queriam deixar a lane frisada. Boa! Beautiful. É ona, né? <risos> no fim do dia, é ona, né? Que isso? Boneco. Tá brava? O boneco veio pra cima. Loucaço. Cada é uma canção. Dois segundos pro Exaust. Nossa, não precisava. Era bom ter o agora. Pobre Leona, morri. Cara, o dano do champ, por isso que cai se testando não ser nerfada, outro boneco que faz isso. Ah. Eu achei que ele tava sem Q ainda. Uh. Mata pro ganhar assist. Ah. Tudo bem, foi bom ser carregado. Não, não. Pô, a gente faz Dragon, pelo menos. <risos> é o Din de três balas. Ah, eu mereço FIDAR depois desse jogo, depois daquele último jogo ali. Mereço FIDAR e meu time me serviu um sorvete ainda. Oh. Não morreu. Trocamos a Run, deixa a Leona. Fica com Deus. Quem pegou aqui na Lilia foi a Caixa. e Acabou, perdemos. preciso Não saiu meu quê? Que isso? Oh, mas ela se matou. Nós saímos de uma banana. <risos> chegar para o tá um com um de HP, não tem como. Primeiro no a rádio você tem na vaca. Cara, se a Lista vai entrar aqui. Agora isso aqui. Ah, vou Rapaz, o oeste vai preparar para seu fim. Não, não, não. Um Dois. Ah! eu. o espetáculo nunca para. Para Agora olho não morreu de pra ele dia, que loucura felicidade só tem um momento inferior. H. Ele parou pra <khart> me bater. <risos> <risos> Vaca bobalhona? Vaca boba. A vaca veio parar minha ult. E se matou. <risos> Lembra daquela, da risada daquele vilão do Dexter? <risos> o Mandar, que eu acho que era o nome dele. É minha Meu Deus. O Ha ha ha, a gente pode ir de canhão ou BT, eu acho que vai ser canhão Vocês não têm salvação Sua cena final começa. Agora sim Não pegou? Nossa, que SS rápido Ok, matou. Uh, ela. Eu vejo Lúcia dando muito se bom. A gente começar a ultar aqui no mid tipo, pra tentar pegar o modo da. Que a gente cobra. O Lúcia já foi, mas. <risos> A vaca vai parar na ult. <risos> Graça de vaca. <risos> Easy. Eu vou dar o hit com canhão só. Nossa! Vamos começar Eles ficaram aí. E... Carreguei, Dance. É mesmo, a casa tá viva. Se eu tô vivo aqui no fim, é porque eu carreguei. <risos> Eu carreguei. Eu carreguei.